Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre Flamengo e Corinthians O Flamengo perdeu por 2x1 em cima do Corinthians, né? no, dentro do Maracanã E o pessoal do jogo aberto vai falar aí, Renata fã Denilson, falar sobre esse jogo né? Tudo que aconteceu nesse jogo, já quero que você assista esse vídeo, tá bom? Deixa aquele like maroto no vídeo, inscreve no canal, tá bom? ativa o sininho para você não perder nada compartilha para galera é muito importante tá bom então Feito com isso, bora pro vídeo. O gol bonito do Yuri Alberto, não é? é. Bom, canhota, canhota. E o Corinthians Nossa. comemora. E também teve mais festa e revanche, já que não levou a Copa do Brasil. Deu um troco, não é? Carimbou a baixa do Flamengo. Olha lá. Para o Flamengo, o clima era de festa momento dos jogadores exibirem as novas conquistas, a maioria com um novo estilo cabelos platinados. Antes de cumprir tabela no Brasileirão diante do Corinthians, o torcedor foi presenteado com uma volta olímpica no Maracanã. Você não tem nem como, como, como medir a, a satisfação, o prazer, a alegria de poder estar num momento como esse... Quando a bola rolou, o primeiro lance de perigo foi com Marinho. O atacante tabelou com Vitor Hugo, recebeu na área e se deu mal na dividida com Fábio Santos. Ficou pedindo pênalti. O árbitro mandou seguir. Por pouco, não teve lei do ex no Maracanã. Na cobrança de falta de Vidal, Pablo desviou de cabeça e parou em Cássio. O Timão fez a primeira investida com o Yuri Alberto, que construiu uma linda jogada. Deixou a marcação para trás, mas Hugo defendeu. Na sequência, o jogo esquentou. Duqueiroz cruzou rasteiro para Juliano parar na trave. Na sobra, Roger Guedes bateu. Hugo estava atento. Veio o contra-ataque, Ayrton Lucas recebeu de Vidal e soltou uma bomba. Cássio salvou. No fim da etapa inicial, Matheus Vital achou espaço pela esquerda. Cruzou rasteiro na área e Duqueiroz aproveitou para abrir o placar. Segundo gol do volante como profissional. No segundo tempo, com apenas dois minutos, Cebolinha driblou Matheus Vital e serviu Matheus França. O garoto mostrou muita personalidade e encobriu o Cássio. Um a um. Matheus ainda tentou dar um toque de letra na área. O VAR analisou o possível pênalti depois que a bola bateu no braço de Balbuena. Nada marcado. Já perto do fim. Bruno Mendes arrancou pela direita e achou Yuri Alberto. O camisa 9 saiu livre para decidir no dia de comemoração dos flamenguistas 2x1 Corinthians. Flamengo e Corinthians voltam a campo no fim de semana. O rubro-negro visita o Coritiba, enquanto o Timão recebe o Ceará na Neoquímica Arena. O clube paulista agora está mais aliviado, já garantido na fase de grupos da Libertadores. Terminamos o ano de uma forma boa, classificados e... Temos mais três jogos e depois é, planejar o próximo ano. Como o Vitor Pereira estava suspenso, sobrou para o auxiliar Felipe Almeida comentar sobre o planejamento de 2023. Será que os portugueses vão permanecer no clube? O Vitor já disse o que tinha a dizer sobre isso. O presidente também já, já, já comunicou. No final uh, do campeonato será, dada, será transmitida a decisão. Outro tema muito comentado no fim da partida foi a situação do lateral direito Fagner. Mais uma vez, o jogador começou no banco de reservas. Bruno Mendes passou a ser o titular. Jogamos há dois, três dias, hoje é o terceiro, o terceiro dia. Tínhamos feito um jogo num campo muito difícil. É... E o Vitor entendeu que esta seria a equipa melhor para iniciar este jogo. Sobre a situação de ficar no banco, é algo conversado? Ou... Não. não, conversado não. Acho que foi uma opção dele, a gente respeita, né? mas são coisas que acontecem. Bom, é, o Corinthians fez um resultado importante porque agora já tira totalmente esse peso, lógico, que iria para a Libertadores, mas está garantido, enfim, e ganhou do Flamengo no Maracanã. Era um jogo que, para o Flamengo, a gente viu muita comemoração, o reencontro da torcida com os atletas que foram campeões da Libertadores. Mas o Corinthians jogou sério, não se abateu com o empate de Nilson, que foi lá e fez o 2x1, o gol do Yuri Alberto. Esse é um ótimo jogador. Bom jogador, é. né? Tem muita qualidade. E ele tem o gol, o aberto ele não bate na trave ele bate no gol, né? É, eu entendi. Você entendeu também, né? Você entendeu, né? Uma vinheta, você entendeu. Não, novieta. não, mas o Yuri, eu tenho um respeito enorme, não só pela passagem dele pelo Inter, mas é um jogador que é muito novo, vai evoluir demais, tem recursos e no Corinthians está fazendo já um bom trabalho. É, o Corinthians tem que se preocupar em, em se, se vai conseguir permanecer com o Yuri Alberto, vai até o, me, o meio do ano, ou se vai tentar trazer outro jogador para... Para a função, o fato é que a chegada dele, é, o crescimento também do futebol do Roger Guedes com ele, o próprio Renato Augusto nessa reta final passou a jogar com mais, mais frequência, o Corinthians melhorou demais, o Duque Heróis, que a gente está vendo na imagem fazendo, fazendo gol, um jogador que tem uma, tem uma dinâmica, apesar de ontem ter errado... Bastante passes, domínios, enfim, gestos técnicos até mais, mais simples, mas ele acabou sendo o protagonista marcando gol, pisando na área. E o time B, o time reserva do Flamengo, e não é desculpa nenhuma, também comemora, tá, gente? Ah, eu vi uma crítica no time B, mas o time B também comemorou, o time dele também foi campeão e também tiraram onda. Não, mas por exemplo, a gente viu o Cebolinha super interessado no jogo, o Marinho, não é? O Matheus França, enfim, o Flamengo tem um elenco hoje Sim. muito interessante e não é um adversário fácil. Eu achei uma vitória bem importante para o Corinthians mesmo. Bom! Tá aí, nação, esse foi o vídeo do canal, né? O Flamengo perdendo aí por 2x1, um, né? O jogo aberto tá mostrando aí. os Pós jogo né, Flamengo Corinthians? Flamengo, né, que tem aí o Marinho, Marinho, cara, jogador muito, muito ruim né, muito ruim de bola. Marinho, muito é todo jogador que não joga nada né, rapaz, pelo amor de Deus, mas não jogou nada ontem né, matou o jogo né, é claro que Flamengo não deveria ter caído perto do Corinthians né, falha da zaga né, dos dois gols do Corinthians né, falha da zaga, eu digo assim, não vai é não toma a bola, né Fala da zaga não é Fala da zaga, que foi no primeiro primeiro gol, né, do Corinthians que o Fabrício Bruno afastou a bola, a bola foi para adversário, e aí saiu o gol do Corinthians é, lamentável, né era uma vitória que engolaria né, com o Internacional mas de repente não aconteceu, né Fala, eu, provavelmente vai terminar na terceira posição do campeonato é óbvio que o Palmeiras aí foi campeão, não tem mais como tomar a taça do Palmeiras, né? Então é isso, já quero que você se inscreve no canal, deixa o like, maroto no vídeo, tá bom? Ativa a notificação para você perder nada, compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Então, valeu, fui, e um bom, uma boa tarde a todos, tchau!